E aí pessoal, estamos nesse Shabbat compartilhando mais uma palavra de Jesus com vocês E hoje quem vai compartilhar essa palavra é o Marlon em Mateus 11, do verso 28 ao 30 Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas Eu lhes darei descanso Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque estou bondoso e tenho coração humilde E vocês encontrarão descanso os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Eu pensei nessa palavra porque eu estava, sabe, muito cansado com as coisas de trabalho, escola, casa. Em relação a essa palavra também acaba tendo relação com o porque ele fala Venham a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Basicamente o quê? A semana inteira você trabalha, carrega suas pesadas cargas e no sábado você vai descansar em Jesus O que é interessante nessa palavra de Jesus é que ele está falando a respeito de um descanso na alma Não necessariamente um descanso no corpo Pensando no caso de pessoas que se sentem oprimidas ou justamente essas coisas dessa vida, né? Questão de trabalho, de pessoas que ficam obrigando elas a fazer coisas E são lições de casa atrasadas e o que Jesus vem falar para gente é que o fardo que ele tem para nós, o jugo dele é suave. Então a gente não precisaria ficar buscando corresponder com a vontade das pessoas. Porque aquilo que Jesus tem para nós é leve. Por que eu substituiria tudo aquilo que Ele vem a me oferecer pela pressão que as pessoas colocam sobre mim? Então a gente tem que aprender a ir até Jesus quando a gente está cansado na nossa alma. E nesses tempos de pandemia a gente vê muita gente aí com depressão, problemas na alma mesmo. Pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão muito tristes por conta de perdas de parentes e a alma muito abatida. E Jesus fala pra gente ir até ele e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Então ele vai trazer para nós esse descanso para nossa alma. Ele vai nos dar esse fardo leve. E esse jugo suave Também dá pra fazer uma correlação com a palavra da porta estreita e da porta larga Em que as pessoas acham que por ser uma porta estreita Ela acaba sendo mais difícil mais complicado de passar E por isso até acabou optando pelo caminho da porta larga Mas nessa palavra Jesus diz que a porta estreita acaba sendo mais leve Mesmo que ela pareça difícil Graças a Deus pelo corpo de Jesus dado em nosso favor